Oh, o Lopes Vitor mandou aqui assim... É, você sente saudade de trabalhar com o Jean e com o Igor? Ou você já tá acostumado? Ah, cara, a gente passou muito tempo junto, né? É, a gente sente saudade da companhia das pessoas, com certeza. Ah, mas também não, eu não fico muito assim de tipo... Ah, caralho, puta, que merda que aconteceu, tal, puta, que tristeza. Tipo, foi muito triste... É uma merda que tem acontecido, mas agora eu, eu tenho que seguir minha vida, né? Não posso ficar me lamentando ou, ou, ou remoendo as coisas, sei lá, porque o que passou, passou. E eu acho que aceitar a realidade em vez de lutar contra ela é mais fácil, tá ligado? E aí eu só aceitei a realidade, é, foi o que aconteceu. Eu gostaria que tivesse acontecido? Não. Mas eu posso fazer alguma coisa pra mudar agora? Não. Então eu vou fazer o melhor que eu posso, ah, a vida me deu limões, vou fazer uma limonada. Não tem muita outra escolha. Ficar lamentando é só a perda de energia. E também tem o fato de que não é como se tivesse tudo ruim agora também, né? Se tu tá com o seu podcast, tá fazendo sucesso, os caras também estão fazendo sucesso lá no Flow. Sim. Voltaram a ter patrocínios, até tu teve patrocínio aqui, então, Isso. tipo... E no final das contas, vocês são amigos, vocês veem direto. Uhum. Então, no fim das contas, ah, o lado bom permaneceu, né? Sim, sim, é, exato. E as coisas estão as coisas bem, tá ligado? Tá todo mundo indo bem, assim. O Flo tá recuperando, eu tô indo bem, minha vida tá bem tranquila agora, tá ligado? No flow eu tinha muita responsabilidade, tinha que ficar vindo um monte de coisa, e era cansativo, era, era puxado às vezes. E aqui eu sinto que eu não, não é tão puxado. Eu estou fazendo, tipo, só o meu programa, eu só tenho que preocupar com os convidados que eu tenho que trazer, os papos que eu quero conversar. Eu não preciso ficar muito preocupado com a grande estrutura e o futuro dela, essas paradas. Não que não seja legal esse tipo de coisa. É legal, mas é estressante. Então, eu estou menos estressado nesse sentido, tá ligado? E agora eu tenho que confiar que o Flow vai estar tá lá na mão do Jean e do Igor e que eles vão...